Alô? Bom dia para quem não almoçou. Boa tarde para quem já almoçou. É... Antes de começar, eu queria falar que eu fico muito feliz de ver mulheres aqui. Eu sou um ativista favor do PHP Woman. E quanto mais mulheres em tecnologia, eu fico mais feliz. Eu vou começar com uma história. Imagina que você está criando uma arma e essa arma para combater o mal. É uma ferramenta para combater o mal. E... Essa ferramenta... O Brasil falou bem assim. Ah não, vem vem para cá. Vem para cá, eu te dou lugar para você trabalhar. E você vai ter um apoio aqui da espaço físico, onde colocar seus recursos, onde colocar suas coisas. A gente veio, lógico que a gente... Ele gente tava, tava pagando nada por isso. Só que. O Brasil chegou uma hora e falou bem assim. Nah, quero ser mais não. Tchau. Basicamente foi como foi a criação do Git. O Git inicialmente, eles. É, o cara que criou o Git chegou e virou, falou, eu sou inevitável. Mentira, ele não falou isso, eu acho. Mas quem sabe quem é esse cara? É. Linus Toval. O que aconteceu? O kernel do Linux estava sendo atualizado muito, com muita frequência, muitas vezes, por muitas pessoas. E eles precisavam é, deixar isso minimamente trabalhável para todo mundo. Na época não tinha o Git ainda na época não tinha um sistema de versionamento de qualidade e o Bitkeeper que era uma plataforma de, de VCS que é basicamente é um sistema de, de versionamento de código ele falou para mim assim não você pode hospedar com a gente vocês têm um badge de clientes gratuitos e não precisa pagar só que depois de um tempo começou a ter uma, uma briga entre a comunidade do Linux e, a, e os donos da plataforma. E acabou que, no final dessa briga, eles falaram bem assim, seguinte, dá mais não, vocês vão ter que começar a pagar essa plataforma. De graça, vocês não vão mais trabalhar. A comunidade ficou meio chateada, ficou meio brava e tudo mais. E o criador do Linux falou bem assim, velho, eu criei o Linux. Eu posso criar um sistema de versão, por que não? Foi aí que surgiu o Git. Em 2002 ou 2003, isso, o Git surgiu de uma batalha. Surgiu de uma, uma briga, uma rinha interna. E no próprio site do, de referência do Git, ele explica um pouco da história. Falando isso, que, o, que, que basicamente o Linux depois de ter criado o Git, ele criou oh, ele criado o Linux, ele foi lá e criou o Git. Mas qual a importância do Git? Basicamente, controle de versão. Controle de versão... Quem já trabalhou com Git aqui, levanta a mão, só para entender. Tem uma galera que não trabalhou, legal. A maioria trabalhou. SVN. Mercurial. Só o Pokémon. <risos> Basicamente, o Git... Veio de uma era onde não tinha, uh, tinha alguns, só que nenhum era concorrente de fato muito bom. Mas você você sabia que não é muito bom depois da criação do Git. Pra você tem noção, no meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, há 10 anos atrás, eu lembro que eu ficava bravo, e foi um dos problemas que eu tive, é que eu cheguei pro meu, meu orientador, até hoje eu lembro o nome dele, me um bombo da paz. E mandei tcc.doc. Aí ele leu. Eu falei, pô, é, tá finalizado. 120 páginas. Tranquilo. Top. Ele falou, não, a introdução tá ruim. Mandei o tcc. 2.doc. Então, a introdução melhorou. Mas a conclusão tá ruim. Tá. Sabe esse negócio que você copia duas vezes, faz download duas vezes? Então, você fez download do arquivo. Aí, mandou... E era muito tranquilo controlar que era eu e mais dois. Imagine você controlar isso com 100 pessoas. Com mil pessoas. É muito difícil. Mandei. Final. Não vai ter como você falar para voltar. Não tem mais bug, não tem mais problema nenhum. Então, Leon... A gente podia mudar essa... Coloquei data. Porque eu cansei de colocar final, final 2, final 3, final 4. Coloquei data. Agora vou colocar data. que aí eu, me con eu controlo melhor, que eu não sei qual que é. Depois que eu coloquei data, ele falou, não. Por que você está colocando data? Seu TCC é um seu TCC. Aí eu fui lá. Agora vai. Até que chegou um ponto que eu mandei sem querer, de novo, um arquivo que eu já tinha mandado. E eu vi que o controle de versão não funcionou nem comigo. Então, basicamente, é isso que o controle de versão faz. Ele controla, mais ou menos, toda a, a, a linha, timeline da vida do seu código. Ou da vida do seu produto, ou da vida do que você quer. O Git não é só para código. Ele também pode funcionar outras coisas. Claro que com código, código foi ótimo, código, ele funciona bem melhor. E como o Git funciona? Agora é hora do demo. Só um instante. Alguns de vocês já devem ter conhecido, mais ou menos, a estrutura do Git. Só que tem alguns que não. Então, vou tentar explicar para vocês, mais ou menos, um beabá do Git. E depois eu vou fazer um, uma segunda parte um pouco, mais, um pouco mais aprofundada. Não tanto, mas um pouco. Consegue ler? Tem alguém que é com um, um, problema de visão? Todo mundo, né? Tudo bem. Opa, desculpa, eu estava testando mais cedo. Foi mal. MK, vendo do inglês make. dir make diretório. Então, acabei de criar um diretório chamado campus. CD, change. D de diretório. Então, acabei de entrar no diretório que eu acabei de criar, campus. Se vocês verem o caminho, é meu nome de usuário, o nome do diretório. Ok. Basicamente, não vou ensinar para vocês como instalar o git. Espero que todo mundo saiba instalar alguma coisa aqui. É só o next, next, next, finish, no Windows, Linux, apt-get, i1, iort, vocês que mandam. Então, aqui ó. Enfim, não vou ensinar não. É... Quero saber agora então como é que está o status desse git, desse diretório. Dou um git status. Opa, deu um erro. Fatal. Não tem git nesse repositório, nem no diretório pai. Como é que eu faço então para ter um git nesse diretório? O comando básico de tudo, init. A partir de agora, ele, tá, ele fala aqui que uh, criou um diretório git num um ponto git. Se eu der um ls, ele não aparece. Se eu der um ls-l, muito menos. Eu tenho que dar um ls-a, porque ele cria como se fosse um diretório oculto. Vocês não sabem, tudo no Linux, se você quiser criar um diretório oculto, você inicia com um ponto. Então, por exemplo, mcard novamente, oculto. Nesse momento não aparece nada, mas quando eu dou A de all, ls de listagem, A para aparecer como lista, e eu coloco o L lista e o A de all, para mostrar tudo, ele vai aparecer para mim, só nesse momento que ele aparece o diretório que eu queria. Vou remover esse diretório, só que não... Vamos lá. Um, primeiramente, no Git, você tem alguns comandos básicos. Qual é o comando básico inicial do Git? Seria o Git ADD. Então, você vai trabalhar como se fosse na no seu, no seu, no sua pasta, no seu diretório, nos seus arquivos de código. Vou criar um arquivo chamado pari.bsb. Então, do diretório campus, cria um arquivo chamado pari.bsb. E agora sim, eu vou dar o um Git status. E no Git status, ele mostra um monte de informação para a gente. Ele fala, primeiramente, em qual branch eu estou. Segundo, não tem commits ainda e arquivos que não estão rastreados. Ele mostra o par e o bsb, que é o arquivo que eu acabei de criar. Quando eu dou um touch, eu crio um arquivo em branco sem nenhum conteúdo. Só que o problema, pelo menos meu e de vários programadores que eu conheço, é que a gente só lê as figuras. A gente não lê, de fato, o que tem que ler. O git é muito quando você quer trabalhar lendo direitinho, você vai aprender. Então, o que, é que ele fala? use o git, add e o nome do arquivo para incluir o arquivo que vai ser comitado. Então é assim que a gente vai fazer. Git add, pare bsb. Opa, sem querer aconteceu coisa errada aqui. Deixa eu... Acabei de criar o pare bsb. Check. Quando eu dou um git status novamente, agora ele fala, você está na branch master, não tem commit ainda, mas... As alterações que eu vou comitar, é um novo arquivo chamado E Ele está também informação de, se você quiser remover, você pode usar o git-rm-cached-file. Por que cached? Existe a possibilidade de eu remover, de fato, o arquivo. E quando eu removo com traço-cached, traço, eu só removo do git. Então, isso que a gente vai fazer só para medida de conhecimento. cached pare então, quando eu dou um git status, novamente voltou para aquela opção inicial, ok? Voltando para onde a gente estava, git status. E agora eu quero comitar esses arquivos. Como é que eu crio um commit? O que é um commit primeiro? O add todo mundo sabe que é adicionar, check, beleza? Não é possível que? Então, beleza. É, tem todo o joguinho. O commit seria basicamente salvar todas as alterações que você fez você vai salvar as alterações que você tem até aquele momento. Então, na hora, na hora que eu dou um git commit, ele vai aparecer, vai abrir para mim um editor de texto para eu colocar a mensagem no commit. Seja ele o nano, o vim. Aqui, eu, como eu estou usando KDE, eu estou usando Linux, eu estou usando KDE, eu configurei o kate. E vou ensinar vocês daqui a pouco como configurar também. Git commit. E aqui ele pede para deixar uma mensagem de commit. Big Bang. Todos os meus comitens iniciais têm esse nome. E acaba de falar bem assim. Esquece aqui para baixo. que aqui é o verbose do... Esquece isso. Mas lê daqui para baixo. Ele mostra um hash, que seria como se fosse uma identificação daquele commit. Mostra Big Bang, que foi o que aconteceu. Uma explosão inicial. E foi um arquivo, um arquivo alterado. Quando a gente está novamente... Epa, mais o não entende. Ele fala que na branch master, não tem nada para comentar. A, a árvore de trabalho está limpa. E como é que eu sei o que, que já foi feito, o que, que não foi feito? Existe um comando chamado git log. O git log basicamente vai mostrar todo o histórico do seu commit. Nesse caso, como foi o primeiro, ele mostra que o resto do commit foi na master. Quem fez fui eu e o e-mail do cara que fez. Uai, mas como é que ele identificou, me identificou? Em nenhum momento eu coloquei meu login, em nenhum momento eu coloquei nada. Ele tem um comando chamado git config que geralmente as pessoas usam de maneira global. Por, por quê? Quando você configura uma vez, não precisa configurar de novo. Você não tem 15 e-mails. Você tem um e-mail, no máximo dois, um de trabalho, outro não sei o quê. E você configura de maneira global. Então, global. Eu falo com o meu user. E Opa, e-mail é leonleite.gmail.com Pode me encher de spam, viu? Lá, galera. E eu falo que meu user.name, se eu der um enter, automaticamente ele vai mostrar qual que está. Mas eu vou chamar agora de Leon, deixa eu colocar entre aspas, leonzeira da Bahia. E agora meu nome mudou para leonzeira da Bahia. Beleza. Onde que ele configura isso? Quando eu coloco global, basicamente o global não é o global de todos. É o global para seu usuário. Então, naquele usuário, eu basicamente, estou falando muito basicamente hoje. É, ele configura, para quem não sabe, no Linux, o Tio seria como se fosse o meus documentos. Seria a, a, o diretório do usuário. Então, ele vai no diretório do usuário, se eu conseguir teclar. Calma, mãos rápidas. Meu Deus. Kate, diretório do usuário, ponto, git config. Esse gitconfig é o arquivo de configuração global de você. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui ele identifica qual é o meu usuário. Então eu posso mudar aqui de leonzeira para Bahia, voltar para Leite, Sou eu. E agora o editor, em vez de ser o Kate, que é esse editor visual que a gente tem aqui, vai ser o Vim. Então... Próxima vez que eu der um git commit, em vez de abrir esse texto, o Kate, ele vai abrir o vim para mim. Vim é o editor de texto mais conhecido no Linux. Ai, ai. E agora eu vou adicionar um outro arquivo. Toad. Full. Na listagem, ele aparece full.campus, Campos. No git status, ele aparece que para adicionar, só o full.campus que precisa ser adicionado e é isso que a gente vai fazer de novo full.campus adiciono e na hora de dar o commit vocês viram que agora como eu mudei para o vim ele mudou para uma visual, um visual, visual diferente ai ai segundo arquivo no git log Agora ele vai ter dois commits. O primeiro, Big Bang, e esse segundo, que é o segundo arquivo. OK, mas eu comitei sem querer esse arquivo. Fiz merda. Git rm. Quando eu dou um git rm sem o cached, lembra que o cached ele não removeu o arquivo. Sem o cached, ele vai remover o arquivo de fato. Então quando eu dou um uma listagem, somente tem um campus pare aqui. ou oh, pare BSB. Não tem mais aquele arquivo. Aquele arquivo foi excluído. Só que internamente ele entende que aquele arquivo foi deletado. Então, novamente eu vou dar um commit. Só que em vez de abrir um terminal, eu já vou passar um comando da mensagem. Traço m, removendo arquivo desnecessário. E a partir de agora, eu tenho três commits no meu repositório. Big Bang, segundo arquivo. E removendo o arquivo desnecessário, que seria o segundo. Ok. Só mais uma coisa antes de ir para a segunda parte. Seria o Kate. Eu vou pegar se pare-BSB. E vou adicionar Leon Leite. Não, mentira. Seria muito Campus Pare Brasília. E quando eu dou um git status... Ele fala que teve modificações no Party Brasília. Mas quais modificações foram essas? Se eu der um git diff, ele vê as diferenças dessa, de, dessa situação. Git diff, opa, pary BSB. Eu adicionei três linhas. A campus, a pary e a Brasília. Ok? Então, adiciono. Pra eu comito novamente o arquivo, novamente eu adiciono. Novamente eu comito com colocando conteúdo no arquivo. Geralmente é bom você colocar um nome significativo nos commits. Não façam que nem várias pessoas de colocar... Comitando. Comitando. Testando agora. Agora vai dar certo. Como eu coloco um nome significativo, mesmo se é testando pela décima vez, testando agora, removendo o um arquivo de configuração que possivelmente estava dando errado. Pronto. É melhor você colocar um, campo, um nome para todo mundo identificar do que você ler seu código inteiro. Git status. Work clear. Git log. Perfeito. Ah... Uh git add, git commit, perfeito, vamos voltar para cá, então, revisando, git add, check, git commit, para comitar, salvar os dados, git diff, para identificar quais as, as diferenças que teve no arquivo, git status, para saber como é que está o status do meu repositório, log, para ver as, o que aconteceu, o rm, que a gente, com, sem o de remove o arquivo, com o cached, só remove do git, Config global para configurar meu usuário, o VIN, etc. E o arquivo gitignore é onde que ele salva o global. Só mais uma coisinha antes de a gente passar para o segundo nível. Sobre o git add. Se eu criar um diretório... E eu vou criar um arquivo dentro dos dois aqui. Quando eu dou um git status, ele fala que tem que comitar dois arquivos. Mas eu não quero que ele comite esse diretório. Isso acontece muito quando a gente está usando uma IDE, alguma coisa, que ele tem um ponto ideia quando é IntelliJ, um ponto... Enfim, vários arquivos de configuração que eu não vou lembrar de cabeça agora. Para ele ignorar esses arquivos, eu crio um arquivo chamado ignore. Nesse gitignore, eu adiciono quais arquivos que eu quero que ele, que ele ignore. Nesse caso, é o diretório que eu esqueci o nome. <risos> Vamos colocar segundo nível para... Vou colocar segundo nível, que eu não lembro o nome do outro. Do outro. Não sei se vocês lembrar, me fala. Oi? Para... Acho que é ignore? Ignore. Para, ignore. Vamos ver se é isso. Se for isso, vai dar certo. Se não git status, para ignorar. Então, Quando eu falo que é o diretório, eu coloco uma barra no começo. Segundo nível para de ignorar. A partir de agora, o segundo nível para ignorar não aparece mais na minha lista de, de, de possíveis commits. Antes aparecia, mas depois que eu coloquei o nome certinho, não aparece mais. Coisas que eu preciso saber também. O git ele adiciona a partir do, do diretório, ou um, um arquivo específico, ou um diretório daí para frente. Então, se eu quiser adicionar o diretório inteiro, segundo nível, automaticamente daí para frente ele vai adicionar. Então, o arquivo foo que eu coloquei lá dentro vai ser adicionado. Segundo nível, foo foi adicionado. E eu vou adicionar também o git ignore, que eu não quero que esse arquivo seja comitado. git commit. git commit. Adicionando gitignore, adicionando diretório. Existem alguns padrões que as pessoas gostam de usar, Depende da empresa, de colocar chaves ADD, chaves update, chaves. Isso vai muito de vocês, muito da empresa. Se vocês quiserem, usem. Eu não uso, gosto mais de deixar explícito. Porque às vezes eu faço um, uma adição e 50 updates. Aí eu vou falar o que? Tá. Show. Esse é o símbolo da Indra. Na verdade, mentira. Esse é o símbolo do GitHub. O GitHub, basicamente, é uma empresa, é uma das maiores, a maior empresa hoje em dia de, de códigos Git open source do mundo. É, Existem vários concorrentes. Hoje em dia tem o Bitbucket, tem o GitLab, tem um chinês que eu não vou lembrar. Só que, para open source, se você quiser fazer seu portfólio, você vai entrar no GitHub e fazer seus códigos lá, porque seria para a área de desenvolvimento ele é mais importante às vezes que o LinkedIn. Você pode ser LinkedIn, não tem muita coisa, não tem muita experiência, mas você tem 45 projetos e dos 45 projetos você é muito requisitado ou você contribui muito com a comunidade. E sabem é que isto no mundo corporativo ou não. O que a gente vai fazer agora? Basicamente criar um repositório no GitHub. Já está logado no meu usuário. Campos... Me falem o um nome de um meio de transporte. Ônibus, pronto. Campos, ônibus. ônibus. Fechou. Uma das coisas que... Aqui ele já mostra uma sugestão, duas sugestões basicamente. É... 3. Você faz um sh como se fosse um clone, que eu vou mostrar para vocês. Ou você cria um novo repositório de burlhinha de comando. Basicamente ele cria um arquivo e faz o mesmo comando que a gente fez. Deixa eu dar um mais aqui. porque Um git init. Ele está ele criando esse arquivo readme.md. Ele dá um git init. Um git add, que foi o que a gente acabou de fazer. Um git commit com mensagem. E agora um negocinho que eu não vou fazer, vou falar que é spoiler. Opa, só um instante. Então, a partir de agora, a gente vai aprender, um, vai aprender um comandinho novo. aprender. Git Remote. Git Remote, basicamente, a partir até, até então, a gente estava trabalhando na nossa máquina. A partir de agora, a gente vai jogar para a nuvem. E, por isso, existe o comando Git Remote. Que você configura uma, um ambiente remoto para você trabalhar. Vou copiar só essa URL. Opa. Git Remote ADD. Então, estou adicionando. Um, um, um servidor remoto, um repositório remoto. Ctrl-V. Isso. Ao vivo está dando problema, é isso mesmo. Ai ai. ai desculpa e Eu tenho que adicionar um prefixo que geralmente é o origin. Posso colocar qualquer nome, mas geralmente existem dois prefixos. O origin, quando é o seu repositório base e o upstream, quando é um repositório que você está fazendo uma branch. Então, git add origin. E agora no meu git remote, ele mostra para mim o origin. O que, que esse origin é? Quando eu dou o um modo verboso, ele remove. É só fazer uma remove. Isso mesmo. tá sabendo legal. palestra tá top. É, ele mostra para mim a opção fetch e a opção push. FET é buscar, PUSH é empurrar. Em inglês vocês devem saber, desculpa. É, basicamente, eu, quando eu quero baixar um repositório da, da nuvem, eu daria um git fetch ou um git PULL, que ele faria o fetch de todos buscando no repositório remoto. E um git PUSH você enviaria seu código para a nuvem. E é isso que a gente vai fazer. A gente já fez um código básico aqui. ls-l, um, dois diretórios, e a gente vai enviar para a nuvem. Para enviar para a nuvem, eu ex executo o comando git push. Origin, que é o nome que eu dei para o meu remote. E o nome da branch que eu vou colocar lá. Por padrão, é master. Pode ser outro? Pode. O padrão, é master. Quando eu volto no meu GitHub, magicamente, já apareceu os códigos que eu acabei de fazer. Para IBSB, se eu entrar aqui... Vai ter o campus, e Brasília, um diretório chamado segundo nível, que dentro eu coloquei um arquivo chamado full. Se vocês observarem desculpa gente, eu, eu uso um F7 pro. O diretório segundo nível para ignorar, ele não está no meu remoto, porque eu estou ignorando. Ok, então vamos lá. Só que se eu alterar aqui de, pa, de Brasília para BSB. Eu posso alterar dentro do github, não é recomendado, mas eu posso. Vou comitar. E a partir de agora, para o E quando eu vou ver no meu? Não. O meu tá, nota brasia. E continua brasia. Como é que eu faço para buscar o código que está lá na nuvem? Gitpool. Ou git eu gosto de usar GitPool, Alguns gostam de usar git Existe uma diferençazinha Eu uso GitPool. Origem, master. Então o que, que ele fez? Ele enumerou os objetos, contou os objetos, e ele falou assim, eu adicionei uma linha e removi uma linha. O git ele entende, que quando, ele entende por linhas, e se você alterou uma palavra, uma letra, etc., ele entende que você alterou uma linha inteira. Então é mais fácil para ele remover a linha e adicionar a linha, que é como ele conta. Então ele teve uma remoção e uma adição. Um arquivo alterado, uma inserção e uma deleção. Se eu ver agora o arquivo que eu tinha visto antes, ficou igual o que está no remote. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Uma coisa que eu não falei para vocês, que o diferencial do Git quando o Linux criou foi basicamente que existe branch. O que é branch? Branch é um mecanismo criado para você paralelizar o desenvolvimento sem quebrar o código do coleguinha. Hã? Vamos lá. Git, o branch, é basicamente você desenvolve o que você precisa desenvolver em paralelo a outras coisas. Digamos aqui. aqui a gente está criando um ônibus. Só que o Wi-Fi, que é o cara aqui do som, ele é especialista em rodas. Então a partir de agora, ele vai trabalhar só em rodas. Então eu vou criar uma branch de rodas. Quando eu dou um git branch, ele pega todos os códigos que eu estou aqui e cria como se fosse um clone em, situação, em outro lugar. E se eu der um git branch agora, ele está no master, mas ele criou também uma branch chamada rodas. E eu quero alterar para essa branch. Dou um git checkout em rodas. E a partir de agora ele alterou. Isso aqui aparece que eu estou usando um, um bash chamado zsh. Ele tem uns facilitadores. Mas para ver em um, que branch eu estaria, seria git branch. E a que está em asterisco seria a branch que eu estou que eu visualizando. E aqui eu vou criar um arquivo. Rodas liga leve ponto, psb acabei de criar uma roda liga-live.bsb a gente vai adicionar esse arquivo foi adicionado, git commit add as rodas do ônibus git status não tem mais nada para comitar quando eu dou um git log ele aparece o último commit como sendo ADD de rodas do ônibus. Só que se eu voltar para master. Só, um só para vocês terem noção. Aqui agora as rodas estão aqui. Rodas de liga leve. Ok. Rodas de liga leve. Só que eu vou voltar agora para master. Quando eu volto para master, as rodas de liga leve sumiram. Como assim? No código do, do Wi-Fi aqui. Wi-Fi é o nome dele, viu, gente? É, é sério. Não, mentira, né? É, é wireless. E, agora é sério. <risos> É... o código dele é muito importante ter rodas. No meu, não. Então, no meu, não vai ter essa informação. Se eu quiser incorporar esse código para mim, existe um comando chamado git merge e eu falo qual branch que eu quero incorporar. Merge, não merger. Git merge, rodas. Então, eu vou dentro do meu código, vamos dizer que ele finalizou que ele estava fazendo ou eu finalizei o que estava fazendo em outra situação e agora eu quero colocar rodas no meu ônibus. A partir de agora eu mergiei os códigos de rodas dentro do meu ônibus. E quando eu dou um ls l eu vou ver aqui que as rodas existem agora no meu código. Mergear, basicamente, é criar, é mesclar as coisas. Quando você emergia códigos, você mescla o seu código. Você mescando mesclando seu código com o seu coleguinha ou com você mesmo. E... Só que quando a gente está trabalhando na nuvem, vários coleguinhas, simultaneamente, podem criar uma branch. Se eu der um F5 aqui, você vê que, por exemplo, a rodas não está aqui. Mas eu vou criar ônibus tem motor. Pronto. Vou criar uma prende chamada motor. Na nuvem. E na prende chamada motor aqui, eu vou... Na pare-BSB, ônibus 355, linha Taguatinga. Quem quer de Taguatinga aqui? Eu não sou mais não, gente. Eu neguei as origens, mas eu era. 355, é a gente de Quem não sabe, pega comercial sul a norte ou norte a sul. E a partir de agora, na, na branch motor, eu alterei o campo, ou alterei o diretório par e bsb para IBSB pra essa nova, nova informação. Mas como é que eu pego essa informação no meu código? Se eu vim aqui no meu git branch cat branch, desculpa gente, git branch, ele não vai mostrar para mim. Eu preciso falar bem assim, pega as informações que estão tá lá, no, lá no, no servidor remoto e traz para mim. Então eu dou um git pull. Se eu der um git pull sozinho, geralmente funciona, mas pela primeira vez ele vai dar um pau falando que eu tenho que setar o upstream. Como assim? Eu tenho que falar qual é a branch padrão que eu vou puxar. Vou copiar então, glitch, pull master para minha master. Então, a partir de agora eu posso gerar só o git pull, ou você pode fazer de uma maneira mais completa, que é aqui tipo Origin master. Git pull origem, que é o nome do remote que eu adicionei, e a branch master, que é a branch que eu tô, a branch que eu quero que ele traga os dados. Aqui ele vai falar assim, ó. Eu trouxe um as branch tá OK, tá tudo atualizado, a fetch update. Como é que eu faço então para entender? Qual branch que está. Git branch. De novo, ele não trouxe a branch motor. Quando eu dou um git branch traço aí sim ele vai trazer o um motor. Porque as branches que estão locais, são diferentes das branches que estão remotas. As branches que estão remotas, eu tenho tanto a master, quanto o motor. E para eu usar agora o motor, basicamente, eu tenho que dar um git checkout no motor. Ele vai primeiro verificar nas minhas branches, se, eu, se existe ou não. Se existir, ele usa. Se não, ele vai para o segundo passo, que é verificar as branches do remoto. E a partir de agora, eu estou na branch do motor. Branch motor foi rastreada pela branch motor vindo da origem e foi alterada para uma nova branch motor. Eu dou um git branch e agora a branch motor existe. Beleza. Digamos que... A partir de agora eu criei um arquivo chamado motor também.bsb e era só isso que a gente precisava para fazer o nosso ônibus funcionar. Vou ter que acelerar um pouquinho porque está terminando meu tempo. Git status, git commit, comitando o motor. Vai ficar top! Top! E como é que eu faço para enviar? as alterações. Como eu falei para vocês mais cedo, git, push. A partir de agora, motor está ok. Existe uma forma de trabalhar, que é a forma mais usada quando você está trabalhando em conjunto é chamada de pull request. Alguns devem ter ouvido falar já, mas basicamente você cria um código paralelizado, e você cria uma sugestão para incorporar isso no seu código. Ele vai aparecer para a gente no GitHub. Esse pull request não é feito dentro da plataforma Git. Ele é feito no GitHub, ou no GitLab, ou no Bitbucket, mas é o mesmo princípio para todos. Basicamente, quando você cria em criar um pull request, ele vai pegar seu último commit, na sua última branch, e já vai jogar para a branch principal dele. No caso, a branch principal por padrão é a master, ele fala Estou jogando o motor para dentro da master. Ela está habilitada para ser mesclada. E aqui ele informa quais são as diferenças que ele, que ele encontrou. Então aqui ele encontrou uma linha de diferença. no um ônibus 355, linha Taguatinga. E um arquivo chamado motor BSB. Eu criando por request. Pode existir várias validações de... Qualidade de código, de se quebra alguma coisa que já existia, então ele faz alguns... Pode fazer, claro, isso é configurável, você tem que configurar. Pode fazer vários testes, seja ele de código, de qualidade, de, de, de estilo de código, code style, code smell, code... enfim. É, se tem falha de segurança e tudo mais. E se tiver, ele fala bem assim, essa branch não tem conflitos, e o continuo, um, um caso, essas validações seriam no Continuous Integration. E quando é Continuous Integration, ele fala assim, está check ou não, ele fala assim, está com erro de, de code style. E para eu aceitar, geralmente quem, quem aceita os pull requests é o dono do projeto, é o dono do repositório. Então, ele vai abrir o pull request e vai mergiar A partir do momento que ele mergia os dados que estavam naquela branch agora foram mergiados para dentro da master. Então, se a gente for olhar aqui a master, ele já está com o motor. Beleza. Mas como é que eu faço para contribuir então? Todo código de GitHub ele tem um clone ou git. Você vai copiar essa URL, mkd. ônibus clone, ônibus clone, e eu vou dar um git clone. O git clone, basicamente, ele vai pegar todo o código, todo o repositório que está na nuvem e vai jogar para a sua máquina. Qual repositório? Aquilo que eu acabei de adicionar e eu vou colocar. Se eu não colocar nada, ele vai criar um diretório chamado campus.onibus. Se eu criar alguma coisa, por exemplo, quando eu coloco ponto, significa que é esse mesmo diretório que eu estou. Ele vai clonar dentro desse diretório. Pronto, clonou. Se eu der um git branch, só vai ter master. Se eu der um critical A, ele vai ter master e motor, que são as branchs que eu tenho lá no, na nuvem. ls-l LS vai trazer todos os arquivos que eu tenho aqui. Seria motor, pare e seria o arquivo do segundo nível. Perfeito. E vamos dizer que agora eu finalizei meu desenvolvimento. Não tenho mais nada para fazer. E eu quero criar a primeira versão para ser tagueada. Quando você cria uma versão, a gente chama de tag. Então, o comando que a gente vai usar é git tag, é isso mesmo. Eu vou criar a versão 0.0.1. A versão beta ainda, pré-alpha, 0.0.1. Pronto. Só isso que precisava fazer. Se eu der um git tag, ele vai listar todas as tags que eu tenho. No caso, só tenho essa. Hum, e como é que eu faço para subir? git push traço, traço tags. Quando eu dou git push, traço, traço tags, ele vai entender que uma nova tag foi criada. E o que antes, por exemplo, aqui não vai trazer nada, se eu der um f5 agora ele vai trazer a tag 0.0.1. A diferença de tags para branches é que as tags não podem ser alteradas. As branches sim. As branches, cada vez mais você pode criar um novo hum. arquivo dentro da, daquela situação, daquela branch. Daquela... A tag não, a tag é, é um congelamento e de lá para cá não, não pode mais mudar. Quando é bom isso? Quando é importante isso? Quando eu quero gerar uma versão, que essa versão é a versão que eu vou entregar para o cliente, e a versão que, se der pau, foi qual versão que deu pau. Ou se deu certo, foi qual versão que deu certo. Voltando. Ixi, esqueci de mostrar o demo aqui. Tá. O segundo demo. Git Remote, Git Push, Git Branch, Git pull, Git Merge, Git Tag. Git clone. São esses comandos que geralmente são usados para usar com desenvolvimento web, desenvolvimento remoto, se você quiser contribuir com código, ou se quiser gerar um repositório para você, são basicamente esses campos que você vai usar para trabalhar com o um GitHub da vida e tudo mais. Quem tirar, quiser tirar foto, essa é essa hora. Só que se você quiser fazer um repositório privado, recomendo o GitLab. No GitHub é possível, hoje em dia, fazer dois repositórios privados, só que é muito limitado ainda. O GitLab, hoje em dia, ele, ele deixa de fazer inúmeros repositórios, repositórios ilimitados, ele basicamente é um concorrente dele. Ele só não é famoso para a parte de open source. Se você quiser fazer um código aberto, um código para as pessoas contribuírem, GitHub, quiser um código fechado, tem um produto, eu quero lançar esse produto, GitLab. Ah, existe o Bitbucket também, mas o Bitbucket ele é, ele é aceito só até cinco usuários, enfim. Cara, GitLab é o melhor, ele tem ele tem uma ele que revolucionou a história da DevOps dentro do, do de Git, fazendo uns continuous integration já integradas a ele e tudo mais. E quem tiver dúvidas de como desenvolver ou como aprender um pouco mais de Git, o próprio GitHub criou um site chamado try.github.io, que basicamente é um é um você aprende na web. É uma plataforma que você, ele faz como se fosse um passo-a-passo passo, e você tem um terminal online que você consegue fazer esses testes. Quem quiser tirar foto, essa é a hora. Olha quem pousou aqui. Uma esse, No final da Campus, se ninguém ajudar, eu vou postar toda todo a minha palestra aqui nesse diretório. Mas eu vou deixar um desafio para vocês. Criem um pull request para mim com a parte do conteúdo que você entendeu hoje, seja um git add, seja um comentário. O padrão do git é ele adicionar um readme.md e nesse readme.md ele tem todo é um texto descritivo daquele repositório. Eu deixo o um desafio para vocês de criarem pull requests para esse repositório, para seja seu primeiro pull request ou seja seu décimo nono ou seja o um milésimo, mas é o importante. Você, a gente aprender aos poucos e contribuir aos poucos. Todo todo mês de outubro existe uma, uma uma festa chamada Hacktoberfest que é que ela é feita pelo GitHub e pelo DigitalOcean, onde se você fizer três commits, três commits, três pull requests para para um repositório open source, você ganha uma camisa, um adesivo e tudo mais. Vamos aprender isso agora para chegar em outubro eu ganhar uma camisa. É uma camisa, vocês vão ganhar, é de graça, não tem que pagar nada. Só tem que fazer três por request, um código open source. E eu agradeço a todos vocês a atenção, deixo aberta perguntas aqui. Meus contatos são esses, qualquer contato, Twitter, GitHub, uh, Google+, se existisse, seria esse. Todos os contatos são esses. Então, muito obrigado. Alguém <risos> quer perguntar? Não? Opa! O de amarelo ali, ó. Eu não sei que é essa, cara. Aquele é novinha novinho ali. Bom, eu nunca mexi no GitHub. Já mexi, mas... Por... Pra por... Por... brincar, né? Só que lá no trabalho a gente mexe com Python. E a gente mexe também com o Jupyter Notebook e o PyCharm. No PyCharm, se a gente... Chuy se... Se a gente está usando o mesmo arquivo e eu estou editando, sei lá, uma parte lá embaixo, meu amigo, uma parte lá em cima do código. Perfeito. E como é que ficaria isso no GitHub para fazer o commit ou o merge dos. Existem duas situações. Primeiro, ele magicamente entende, geralmente ele magicamente entende qual, que, qual que é o que está acontecendo, senão ele dá o conflito. Quando dá um conflito, você é obrigado a resolver esse conflito. Você não consegue subir para o repositório que você quer subir sem resolver o conflito. Basicamente, ele pega seu. seu, seu bloco de código, seja ele cinco linhas ou enfim, e pega o código de código que está no servidor remoto. Então o primeiro que mandar, mandou sem problema nenhum, o segundo que mandar, se o GitHub, se o Git entender que aquilo, que aquela situação é conflitante, ele vai mostrar para você dois blocos de código e nesses dois blocos de código você vai entender para, se, se você fala bem assim, ah não, o código dele fica, não, meu código está melhor, meu código fica, ou os dois códigos ficam. Então, isso é decisão do próprio usuário. Ele, ele ajuda, mas ele não resolve. Valeu. Eu que agradeço. Dá para eu cara atrás de você? É, boa tarde. Boa tarde. É, eu gostaria de perguntar com relação a interfaces gráficas, qual é que você mais gosta, recomendação e tudo mais, para quem está começando ou para quem também está trabalhando há muito tempo nessa área? Isso, interfaces base, base gráficas do, do Git. Então, vamos lá. Primeiro, se você desenvolve, use uma IDE. Geralmente as IDEs já tem uma interface gráfica muito tranquila e muito bacana voltada para o seu público. Sei lá, se você configura no, no Java, vai ter o JetBrains, PHP, PHP, Storm ou NetBeans. E ambos vão ter coisas muito boas. Se você também não for tão, tão assim de IDE, você pode usar a do próprio GitHub que é muito boa. Ela, é, ela tem uma interface tanto para Mac, Linux e Windows que ela faz uma, uma integração... Do, das, o ruim que só funciona no GitHub. Só funcionava, eu acho que não funciona mais no que só, eu funciono em outros também. Mas é, a interface é muito boa, a do GitHub mesmo. Tem alguns outros que é. tree, alguma coisa, mas eu não, eu não gosto muito. Eu, Leon, não gosto muito, mas eu conheço pessoas que gostam. Mais alguém? Boa tarde. Boa. É, queria tirar uma dúvida assim. Recentemente eu fiz a besteira de comentar é, com um script de usuário e senha do banco. Aí na hora eu pensei, pô, vou comitar de novo apagando. Só que eu esqueci que fica o histórico. Tem como eu deletar o histórico do commit? Tem como você deletar o histórico do commit? Existem só dois problemas. Primeiro problema é se você conseguiu visualizar isso no último commit. Então você coloca traço traço tem um comando, traço traço, traço amend que ele remove o último commit. Só que para mandar para cima, para mandar para o repositório padrão, você tem que forçar. Que quando você tenta forçar ele fala assim, tá traço, já está desatualizado, primeiro atualize, depois mande. Quando você coloca o traço S, traço force, automaticamente ele fala bem assim, beleza, eu vou aceitar o que você está falando, você toma certeza que está falando, mas se você usar um amend, existe como, se for um, um commit mais antigo, é mais difícil, mas se for o último commit, traço traço amend, vai resolver, checkout traço traço amend, e dá um push, traço, traço force. Basicamente isso, senão ele vai deixar o histórico mesmo de lá. Obrigado. Nós. É, Manuel, trabalho Opa. aqui no, no Unicef, aqui em Brasília. É, já trabalho há muito tempo com Java e PHP. É, já Java, script. eu tenho meu, meus pêsames, desculpa. É, mas tem uma galera que gosta de Java aí, eu amo Java. Uma pessoa. É, é o seguinte: é, o vesturamento era a moda antiga mesmo, ou de new, coisas antigas, enfim. Pegamos um projeto novo aqui. Enfim, já estou bem familiarizado com, com o Git, tá? é, o padrão, Git Edge, Commit, Merge, Fetch, enfim. Mas eu me deparei com uma situação essa semana que simplesmente arranquei os poucos cabelos que eu tenho aqui, eu não consigo passar por ela. O é, que é que tu recomenda para gerenciamento de vários usuários Git? Porque a instituição tem uma, um padrão de trabalho onde eu não posso usar minha conta particular para gerenciar os repositórios que eles têm. Então eles me adicionam como mantidores do, do repositório, mas sempre que eu estou com um usuário particular em meu notebook tento fazer um commit no repositório ou um, um pull request, e, o Git já me bloqueia dizendo que não tenho permissões para isso. E já tentei ler diversos tutoriais para resolver essa situação e estou completamente perdido. Seguinte, não tem o no git config existe a variável traço traço global que seria do, do, seu, do seu usuário inteiro mas quando você não coloca global ele configura para o seu projeto então se você usar o git config user são quantos repositórios lá mal pergunta são muitos não, o projeto deve ter uns 4 ou 5 repositórios tranquilo é melhor você colocar git config em cada repositório colocando seu usuário e sua senha ou oh, sua senha não seu usuário e seu e-mail do que você fizer um Git global e depois não um repositório local seu? Git config sem o global. Git config user.email, ele vai entender que você quem você é, se é pessoa não grata ou pessoa. Você pode fazer Git isso. Git config para aquele repositório em si, não? Ele só fica para aquele repositório. Se você usar a traço-traço global, vai ficar para tudo. Se você não usar, vai ficar para o repositório que está. Eu está acredito, citando então que eu deva remover esse global e trabalhar com algo apenas local, porque eu já tentei nesse sentido, de criar uma configuração para o git local daquele repositório, entendeu? Você tem, repete, desculpa. Eu já tentei fazer uma configuração é, local, certo? Já existindo uma configuração global. a me parece que ele entende a global. A necessidade Entendi. então de remover a global Cara, e se fazer uma configuração É o Windows ou Linux? É Mac. Link. Mac? É, então, você vai nesse diretório aqui, ó. Só um instante. Você vai digitar isso, ponto, git, config, e você vai remover essa parte de usuário. Certo. Aí, provavelmente, vai funcionar o local. Talvez o global está sobrescrevendo o seu local. Deve ser. Valeu. Valeu. Mais alguém? Tem o Deadpool. Não, é o Homem-Aranha, desculpa. Acho que é a última de hoje. Na última desse ano. De novo, só no ano que vem. Fala aí, doutor. Queria saber sobre as tags, assim, o nome. Tem um modelo geral ou vamos criar o nosso próprio modelo? As tags? É assim, vai ser 0.0.1, vai ser para quê? Vai Perfeito. significar o quê? Existe um padrão chamado semantic version, que é uma ordem semântica de, de, de, de versões. Vários grandes usam e vários grandes não usam. Mas o padrão é, primeira antes do zero, então se está 0. alguma coisa, tudo bem, é só versão beta. O segundo zero é se você tem uma alteração é uma nova funcionalidade. Deixa eu voltar para a tag só para mostrar direitinho aqui. Esse primeiro zero, seria se eu mudei uma coisa drástica. Ah, mudei o framework, mudei a linguagem ou mudei algo parecido. Esse segundo zero, se eu tenho uma nova funcionalidade. Então, a partir de agora, eu tenho uma um cadastrar notebooks online. Então, seria esse aqui. E esse aqui seria para pequenas funcionalidades ou book fix esse terceiro. Então, seria o semantic version. Existe na internet um padrão chamado semantic version que você pode pesquisar. Semantic versioning. Que ele explica direitinho como funciona o semantic version. E até um, um problema que as pessoas geralmente não não seguem esse padrão. aí, Por exemplo, Microsoft não segue. Então, ele cria a versão... 10.0.0 RC1 cara, o que, que é RC1? Ele pulou da, da 8 para 10 O PHP foi um, foi um desse, mas foi uma trollada que Ele pulou da 5 para 7 na, na, na, A regra geral seria da 5, 6 e depois a, enfim a 7 Então, tenta seguir esse, essa regrinha que você vai ficar tranquilo Todo mundo vai entender que quando você mudou esse segundo número Você teve uma nova funcionalidade Quando mudou o terceiro, você resolveu um problema Nós Gente, muito obrigado. Até ano que vem a gente se encontra pelo corredor. Quem quiser dúvida, estarei disponível. Valeu.